Tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui. Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Intelectualista Digital. Galera, que é o seguinte: com conteúdo bem massivo, bem direto ao ponto, sem, sem muita enrolação tá eu tô aqui olhando para a tela do meu computador e olhando para cá a câmera do meu celular porque okay? então não reparem para isso porque o é um conteúdo bem massivo bem é, mais amigável para você também né até se conectar comigo tá bom Diego uma forma melhor beleza então nesse vídeo de hoje eu vim tratar com você sobre o assunto aqui tá bom as pessoas buscam muito por esses temas são quatro temas que eu achei aqui interessantes interessante quatro deles tá bom como fazer anúncio online é o primeiro o segundo é como funcionam os anúncios online bom o terceiro qual a melhor plataforma para anúncios online, ok? O quarto e o último, tá? Por que fazer anúncios online, ok? Então, se você já gostou da ideia... Desse vídeo aqui, desse conteúdo, dessa aqui embaixo, já se inscreve no meu canal, deixa o seu like e o seu comentário, que vai ser muito importante, pra a gente poder também, né, começar aquela interação legal aí e também saber sobre o seu negócio, sobre o que você faz. Qualquer é tua dúvida, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui abaixo nos comentários, porque também é muito importante tá eu saber mais informações sobre você, tá bom? E aí a gente poder criar conteúdo também, voltando para as suas dúvidas, beleza, gente? Então bora pro nosso conteúdo, que agora é onde eu vou explicar pra vocês aqui, tá? Esses quatro tópicos aqui, que é muito importante. Bora! Então galera, que é o seguinte, ok, as pessoas perguntam também, tá aqui ó, no Google, tá bom gente, aqui é no Google, eu faço é, essas buscas, tá bom, e as pessoas perguntam mais esses termos, ok, então eu, crio, é, eu pego essas, esses tópicos aqui, tá, que tá aqui em formato de texto, e transformo aqui ó, em um vídeo bem mais comunicativo, mais bem interativo, tá, mas bem interessante, mais em galgal, viu? ok, pra poder a gente né, até, até se conectar aqui no canal Beleza então eu vou explicar para vocês aqui tá é esses tópicos aqui que é muito importante na minha visão tá bom que eu tenho de experiência de três anos aqui na, na internet então eu achei isso aqui muito importante tá é poder passar isso aqui para vocês é tá bom Bem humanamente mesmo aqui sem corte sem papinho e sem mudinhas de gurus aí place da internet beleza bora bora então galera que é o seguinte ok as pessoas perguntam tem okay? como fazer anúncios online cara como fazer anúncios online você precisa de ter um perfil seja no, no Google seja aí no TikTok seja na, no Facebook que é o qual eu, eu realmente hoje atuo tá que é a minha plataforma preferida que eu atuo e que eu boto mesmo boto para quebrar o aço tá bom que é o Facebook Ads certo no ano que vem né? para complementar aqui eu vou fazer Google também já vou me tornar também um expert também em Google entendeu? eu vou detonar seis meses aí em Google certo então é como fazer anúncios online então cara cara que é o seguinte, é, você precisa ter um perfil, tá bom? Em uma dessas plataformas, você precisa de poder criar um gerenciador de negócios, ok? Você precisa de ter uma estrutura de vendas para você colocar para rodar na internet. Fazer, lógico, fazer todas as configurações que a plataforma sugere, ok? Que você trabalhe, ok? Dentro, né, do Facebook. Você deixa tudo alinhado, configurado para você poder trabalhar o seu negócio, o seu projeto na internet, ok? Então, essa aqui é bem simples, bem resumido para você não ficar com muito aqui. Né, dúvidas tá e outro ponto também como funciona os anúncios online tá bom os, os anúncios é o seguinte o um anúncio você pega é esse anúncio que você tem tá que é de um determinado produto ou serviço seu que você tá do, que você tá atuando hoje certo você vai mostrar esse anúncio essa publicidade tá? para as pessoas que têm um poder real e interesse tá bom e esse anúncio ele pode ser feito em formato de imagens tá ou carrocéis tá bom ou também em vídeo certo que é qual você vai estar mostrando aqui no, nos Stories, você vai estar mostrando é, no Feed, tá bom? Lá dentro, lá do lado lá, em todas as janelas lá do Facebook, tá bom? E as outras partes também, se for, no, se for no no Google, cara, você vai mostrar na, na internet inteira, tá? Num, em várias janelas lá do Google, tá? Mas eu vou voltar aqui mais para o meu foco, que é o Facebook Ads, tá? Então você consegue mostrar nesses posicionamentos, tá bom? Stories, Feed, ok? e aí por aí vai tá bom dentro do, do Facebook também lá dentro tá bom né janela toda essa janela lá que você selecionou certo e eu vou mostrar para vocês esses anúncios tá bom nesses formatos tá bom é, imagens carrosséis tá bom também que né aquele, que, que, aquele anúnciozinho que passa passa rodando ele com, com o dedo certo e também em vídeo ok e você também pode fazer também formar a carroça, também esses vídeos também inclusive beleza Vamos para o nosso terceiro aqui. Topo. Qual a melhor plataforma para fazer anúncios online? Cara, para mim, para mim, tá bom? É o Facebook Ads. Cara, é melhor que tem para mim. É o Facebook Ads. É chato, é é muito, cara, é complicadinho, é, é sabe? Mas se você entender, tá? eu já tenho já muito tempo, já já o cara já careca, já careca, tá vendo, a Careca já é muito careca só de poder trabalhar com a, com a plataforma, para mim tá, tá tudo tranquilo, tá tudo de boa. Não, mas é complicado, é para quem tá começando, para quem tá entendendo ali o processo É bom que você só vai entender isso ao longo dos anos, tá bom? Então, é pra mim, tá? A melhor plataforma que tem é o Facebook Ads Tá? Então, e por que fazer anúncios online? Cara, é o seguinte A empresa hoje, que ela não tiver, né, Que se ela não estiver na internet Ela tá prestes até, até fechar as portas, gente Então, é, hoje a presença, né? Drasticamente ok tá no online as pessoas hoje estão conectadas as pessoas estão cada dia mais vidrada né no celular as pessoas a, a visão da a, as visões das pessoas estão tá no online ok a presença dela tão mil por cento aí no online certo seja para fazer alguma, alguma alguma pesquisa seja para poder ver alguma coisa ok mas todos os olhares hoje todos os olhares cara seja aí qual for a menor idade e até a altíssima idade tá bom que permite certo que a galera aí né enfim, ok, não tô falando que é de idade, mas estou assim, falando para vocês hoje que os olhares de todo mundo, todo negócio, toda empresa tá na internet e se você não aparece, tá, você não é visto e quem não é visto não é lembrado, tá bom? Então por que fazer anúncios tá bom? Porque se não você não, não vai vender. Você não vai ser uma empresa conhecida. Você não vai ser uma empresa que vai gerar resultados, ok? Hoje, cara, o físico dá dinheiro, dá. mais para quem já tem construído, para quem já tem já um nome aí, tá? Já construído de muitos anos. E mesmo assim hoje ela precisa, né, de poder voltar aqui, ó, para cá, ok? Precisa estar na internet. Porque okay? não é nem voltar é ir além, tá? Ir à frente a mais, ok? De poder ficar na internet se não tiver na internet meu amigo então cara você tá perdendo grana você tá perdendo muito aí o seu serviço tá bom as suas publicidades enfim então muito importante você tá mantendo tá com teu negócio a tua empresa sim no online então é muito importante você tá na né tá na internet ok quanto empresa aí ou serviço tá bom sempre é para divulgar um serviço seu um produto tá bom uma empresa seja qualquer coisa você depende muito hoje da internet Beleza? Então, galera, aqui foi os, os quatro tópicos aqui que eu falei pra vocês bem humanamente, bem resumido, pra vocês não ficarem com aquela puguinha tá bom? Na orelha. Então, se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que vai ser muito importante eu vou criar mais conteúdos assim como esse pra vocês. Bem humano assim e bem mais didático, tá bom? Porque eu gosto de fazer demais. Tá bom? Obrigado por tudo, galera. Fique com Deus. Um forte abraço e até o um próximo vídeo.